Como é que é pessoal, eu sou Spartini, muito bem-vindos a mais um jogo aqui do nosso FIFA. Hoje temos mais um episódio com o William, Daniel. William, eu vou já aqui entrar para a Manchester. Estamos a titularíssimo depois do grande jogo que fizemos no vídeo passado. Vamos chegar lá na frente sozinho, pá, sozinho mesmo. Um, fizemos um grande jogo, tivemos uma pontuação de 9.5 ou 9.6, foi espetacular, bem melhor do que o jogo que fizemos com o Hunter não conseguimos chegar sequer ao set é? mas pronto ainda assim temos que trabalhar muito aqui no Manchester vamos estar a jogar sozinhos lá na frente como... como atacante alvo portanto vamos ter que trabalhar, trabalhar, trabalhar para conseguir trazer campeonatos para casa, vamos ver como é que corre aqui, um, eu acho que isto está a correr, pá. o facto de podermos jogar com diversas vertentes, Alex William e um, a ti, uh, ai como é que se chama Kim, a Kim. e a Kim, está muito muito fixe pessoal, continuem a dar aí os vossos likes, subscrevam o canal se ainda não fizeram eu agradeço imenso, partilhem é o meu, tem o meu obrigado se assim o fizerem e, e se não fizerem também, né? só para estarem aqui ver o, o vídeo já é importante. Bem, espero que gostem e vamos lá ver se a gente consegue aqui... é este, não sei quem é este, vamos comparar com o gás. vamos lá ver se a gente consegue aqui a vitória e importante, muito importante, tanto quanto a vitória, temos que trabalhar e jogar bem Ai, consegui ganhar a bola, é bola. Então. Então. É ali. Prenderam, pá, não conseguir lançar. Chester é, é um City não deve ser fácil de bater. Pois, olha lá. Boa impressão. Ah, será bem jogado. Oh, Se funciona, é meu, é meu, é meu. Tem é que me ganhar a bola de cabeça. Ah, vou dizer o que? Oh, graças, podia ter que estar com a bola mesmo. É, pá, perigoso, so perigoso. Mm. Uhul. -huh. Cuidado, era o Gueron? Era. É Gueron. Ah, isso é meu. É tudo meu aí, cabeça é tudo meu. Anda, uh, Herrera. O é hora, companheiro, Fernandinho. O Sterling. Sterling rápido para cá. Não está rápido. O Sterling é rápido. O Sterling é rápido. O Sterling é é O não passa, Fernandinho Walker Played down the wing Keeping the wide attack going Nossa, é nossa, gente então, Vem chegar lá, aberto, lá frente, que você é, tudo tudo like é. Lá frente, então, meu lá na frente, que você é meu e, uh, Herrera Bem, são os dois sides de Manchester, e Ui! Ah! Falta! Ah! Catanga! Não foi nada. Isto tem que estar -te a era incrível. Nossa! Nossa! Ui! Dá ah, fiz merda. Dá fiz merda, Williams. tu não és rápido, Pá, Eu sei que devia ter soltado a bola. Ai, não precisas ficar chateado comigo. Vem, ganho, vem, vem. Oh, caralho, então ganhas uma bola e depois dás-lhe a bola? Tu és tonto? Perigoso. Puxa, que defesa. É perigoso isto. Passa sozinho é tramado de chegar. Isto tira uma bola daí, hein? E depois isto tira para a frente que estou cá. estava-se mesmo a delta. Tá? estava-se mesmo a Putcaria, pá. Fogo. Sério, pá? Que estes gajos estão meio tão em estúpidos. Oh, que merda. Mas não estão a jogar nada estes gajos, pá. Olham os passos todos pitch yes. But, uh, I think attacking players Alan yeah, uh, uh, oh, uh, uh, oh, a... vai vai vai vai vai vai marca marca marca, marca. Oh, oh man bem jogado bem jogado boa matic Ai <laughs> ah, é isso, bá. tão buscar a bola e fazer a bola... ...cudar, né? Por isso que precisam é não, precisa não falhar os passos cá atrás. <risos> ui, ui, ui. Ah, não dava, não dava para subir lá já quando fiz o passo podia ter ido, né? Que eles depois tentavam fazer outro jog. É. É a bola. Oh, a merda. Otamendi. Oh, Olha, não posso pressionar todos, né? Mas faço alguma coisa na vida. Pressiona, pressiona. Não deixa jogar, pá, a sério. Ainda tem um pouco a fazer, mas isso é Agora outra vez, não? Nossa, nossa, nossa. Ah, acabou. E a tempo podia ter virado para a linha e depois vinha na frente como deve ser. Ou fazia assim -se um, um remate de carga. Olha lá, outra vez. É, aqui ó. Isso a foi a ah, ca é, merda, esqueci -me do outro botão é para tirar por cima É um para o Alan. 49 minutos, por 1-0. a performance, não é, Alan, de ele na primeira half? Fiz falhando o passo antes, olha lá. Estúpidos, pá. Por a falhar tanto o passo? Vamos ver aqui para o meio. Vamos ver. Estou ali aqui para o meio. Posso ir defender na defesa, né? é? Perigoso, perigoso. Vocês não caem em cima dela, não. não. Tem que estar aí. Fernandinho, sair. As opções no Aí bola, camer. Oh, ah, não fez logo o ali para trás. Porque agora Bruyne, Bruyne. Bruyne. a minha posição tá? Tá na linha. Isso, Vem jogar isso, Mourinho, cai-lhes da cabeça, caraças. Ouça, estou a fazer só passos da merda. É porcaria de um passe. se attacking power Matic. Chris que estão a fazer que fazer? Cortar o contra-ataque Tem medo. De... Olha então, a é merda. Williams. agora Mata. Vou fazer tudo lá na frente, pá, sério? É um Os o manager talvez o outro dia, mas também o a key part of this team. He's to be a não yeah, já vou para a minha posição, posicionado. Os não fazem nada, o que é que eu tenho a culpa? o correr, estou treinado, tô... tentar apanhar a bola. Isto tem a bola. Ah. É É um É trying mandar embora. Ah, também tudo podre já. Corta, corta. Daí, daí, daí, daqui. Well we're in the last knockings of the game but we're still on the edge of our seats here. It's that Manchester Sério, pá. Passa a merda da bola lá para o meio. Isto do Não fomos substituídos, mas também Bom, nós jogámos um gol. Oh, yeah. I mean, Ai, agora eu é filho de uma, uma égua. Ah, eu queria 7.7. Apoiámos que quebrou o empate. Não conseguimos quebrar o empate. 7.7 tinha que marcar um gol, não é? O gol resolvia logo o problema não passavam, não faziam nada. Pá. Cara dele. para 78. Está ah, ali mais ou menos. Mas ainda que treinar bastante para subir, mas... Olha, já está em 4 mil. 4 milhões. Está em 4 milhões. Estivemos nos 3. Quando começámos a pegar aqui no, no William, já vamos pôr 4. Vamos fazer dele uma grande gaveta, vamos ver. Ei, <risos> okay, já temos ali a mudar para a nossa, a nossa maninha, pelo que eu estou a ver. Personalização. Ah, tu tudo. Guarda-roupa. Petes novas. Ser. Ui, temos mais de certos Temos mais. É uma barbada normal básica. Logo comprida. Calções. Dois. É o azul zona de base de chibia. Espeto. E temos aqui de espeto. Pescoço direito tatuagem. Pescoço esquerdo. Braço esquerdo. Pescoço <risos> esquerdo. Porque a gente tem dois, né? Pescoço direito e pescoço esquerdo. A gente sabe disso. Tipo. <risos> Chuteiras. Temos umas pretas, vamos mudar. Ok, vamos então passar... é isto está cegado. Aqui para a nossa mana, não é? Estou recomendado. Nossa Kim Hunter. Okay. Temos aqui sempre o nosso amigo Danny a jogar. E nossa ainda Ela também foi convocada né a equipa. Vamos lá ver como é que isto corre. Ah, olha temos ali... Já o Panta deixou com que ela ficasse com a, com a bola. é guarda-roupa. Temos mangas curtas, temos casacos, temos sapatos, pôr aqui os pene Isto é fixe, mas ainda não me dá. Vamos pôr aqui uns calções. os calções pretos. Olhar uma uma camisinha. Ah. Esta, esta é essa porreira. Esta aqui é de alças de andado, cheiro preta. Vamos, vamos aqui a camisa, ok. Depois o que é que temos? aspecto É loira. Ehehe. Cabelo discreto. Como é que está? Assim. Quantas loiras, azul. Doce picante. Discreto. E depois temos o que? alto cavalo um lado e é clássico. Por aqui, este fica por Mas eu gosto dela lá assim, mais morena. Mas já yeah, vamos para assim. As minhas estão sempre a me de cabelo e as coisas todas. Chuteiras, chuteiras. Estas são giras. Estas também. Ah, uh, são mais fichas. Tipo o Bota. Yeah. Ok, temos tudo, maninha. Vamos lá, Kim. Vamos ver, temos aqui social. Ok. Antes dos mares para ver entrar no campo de hoje. Um autêntico talento. O gosto de seu lado. Tudo a dar é desaposto para o Real Kim. Será desequilibrado. Estados Unidos, tanto esperado precisa. E tem ali mais. Parabéns para o tipo de internacionalização. Mas que fantástico jovem talento. Ok. Vamos avançar. A ver o que é que temos aqui para fazer com a nossa marinha. Vamos, jogar, Olha, titulares. Brrr. Vamos chegar já contra a nossa nossa man, nossa. Right, huh? ladies. Today is about being a competitor. We're already through to France. Yeah. Woo. All right, all right, but today we have to play Canada. And they're gonna be hungry. And they are hungry because they've only ever beat us three times. Last time was in 2001. Do you want today to be the fourth? No. no. Morgan Hunter, manager wants you to starting up front. Okay. Shopping this will be the beginning of a, beautiful... a Morgan, yeah. A partnership that produces goals. <risos> Let's not let her down, shall we? Okay, Let's got this. Yeah. A Morgan, Morgan top, a top, né? Top aqui na, na seleção. Já, vamos jogar ali, vamos jogar como, ah, podemos jogar como parceiras, jogar com as duas. Vamos jogar como roda. Vamos jogar como só um player como temos feito aos outros. Nossa maninha, 16 anos, 16 anos a jogar pela seleção oh. Esse vence, huh? Vê se vence, vence qualifica para a Norte América, qualifica, ah, a qualificação norte-americana frente ao Canadá, ah, então temos quem é Vamos lá, vamos a titular, temos a nossa poderosa amiga lá na frente Vamos lá ver como é que isso, olha <risos> Andar a voz. Olá. Evidentemente que ela não gosta de gente. Até temos ali uma rival. Calma, miúdo. Calma. Ir nobody. Era ela estava aqui, que dizer para não para não me temerem. Is Welcome to you all to the Stub StubHub Center. I'm Martin Tyler, Alan Smith, alongside me, as always. And the match today, the USA take on Canada. It's the final qualifier for the Women's World Cup. It should be fascinating, with a bit of edge, Alan, as well. Yeah, there's always been a little bit of needle between these two teams. Some fringe players getting a chance to show what they can do. So it should be interesting. USA, incisive pass. Yeah, for a job. Bem, nós temos esta, graça, esta graça tem um símbolo Era aquela que não estava de gente? Era, não era? Era, era um símbolo estranho eu O que é o dizer? agora Brian Está bem para manter o Ora, o é no, momento, Pui, no mesmo sítio. Ai, quase. Mas nossa maneira é rápido pra é uma, uma É nosso lado do outro, ok. É A fazer é é é. com vamos que marceção, aqui. que marceção, 2012. That game at Old Trafford. What a classic it was. Alex Morgan. Que, que Que é má má é Nossa, a bola. corta a bola. Ai ai ai ai. Minha, minha nossa. nossa. Não entrou por isso. Um bocadinho nada. Não sei se não tirou ainda ali tinta do poste. Olha lá, olha lá. Troca, a bola. troca a bola. Nada dessas merdas. Bora, bora, já foi, já foi. Hunter! Hunter! Hunter! Hunter! Hunter! Não with the vai, não sei bem, bem miguinha. Marcas-me, também te o quê? Nossa? Nossa acho que Passa para Isso, isso. Alex Morgan, Lloyd. Ui, ui. Ah, que Mais um bocadinho de força e eu passava à frente da bateu em mim, foi. É yeah, E a fazer o Sim, e acho que se o seu time hoje, eles grande jogar Eles e a posição direta é Kim Hunter. Quase! De passar e caraças! Vinha! Ah. Passeira excelente! Vem a bola! Vem a bola! Agora para Brian. E Morgan? Brian? Morgan? Bora Morgan! Daqui que está o Já foi, já foi! Estão, estão, estão em cima, estão em cima deles! Becky! O é 2 minutos. vai a oposição. Ah, vai, vai, ainda deu, ainda deu. Boa. É. Ah, não está não tá a correr tão bem quanto era esperado, né? Estamos a ter poucas oportunidades de bolo. Não está a correr mal, também não está a correr mal. Temos, temos que organizar melhor ali o ataque. <fazos> Temos que organizar ali melhor o ataque Funciona Esta é minha, não pode Não pode fazer nada, gás Boa, bem ganho, bem ganho, gente aí, é isso Está okay. na linha, na linha Oh, oh, Hunter! Ah, caraças! Hunter! Caraças! pena, pá! Fui! Já foi, já foi. Morgan Bryan. Da, da, da, da, da, da. Ah, quem uh, sabe como decisivamente Vamos ganhar pá. Tem um jogado Armar ah, é para cima delas Palavras estranhas a dizer a dizer Tem um de -de cabelo 1-0 Bora, bora, não deixe jogar. Não deixe jogar, é? Oh, tinha dado ali. Logo para a frente. Ui. Nossa! Ah, caraças! Que por pouco. turnover play Já foi, já foi, já foi. Já, já foi. foi. Ah, oh, graças. The que para mim. Pressiona, pressiona, pressiona, não é bem, bem jogado. Ui, que gracinha assim foi para ela. Vai, vai, vai, corta, corta. Merda, vai lá, vai lá, vai lá. Não podemos levar a gola agora. O que é né? que ficou lá à frente? A nossa amiga. Corta. uma boa posição na frente. Boa, boa. Bora, bora. Oh, caralho. Para não calhas fora de jogo. O tipo por um cabelo. Cabelo. Corta. Oh, corta isso como deve ser. Corta a bola. Ui, ui, ui. ui. Esse é Emily Sonnet aqui! Eu vou Aqui, olha aqui! Vai, vai! Eu sei, eu sei, eu sei que estou. Tô... Não na minha posição! Eu sei, eu sei. já estou lá a chegar! Estou lá a chegar! <risos> lá a chegar e faz... faz um passo assim! para, é, menina! Perigoso! Perigoso, perigosíssimo, corta a bola, por favor, Redes, é, é nossa, é nossa. Boa, é boa. na frente. Pass, pass, pass. e o jogador com o tem So opções, então eles trabalham tão para fazer essas made into the... ah, into the Ui! <risos> Boa! Podia <risos> fazer tablinha no poste e tipo, põe-pimba a bicicleta, cara. Muito bem. Muito bem jogado. Sim, senhor. -se a ninguém te a vitória. é top-class. Com uma sorte de caraças, olha lá. prima no poste. <risos> e fez logo assim de primeira. Está ah, bem, ah, bem. Ui, estamos tão cansadinhos ah. Estamos tão cansadinhos. Acabou? É bem, é bem. Não marcámos gol, mas chegámos bem. bem. Fizemos o nosso, nosso papel. trabalhamos bem. Enjoy, Bom resultado. Você não vai ser tão feliz na França. Sério? Nós apenas te matamos, Trumble. Fique quieto. O que você é? Sua mãe? Real clássica. Não tem problema. Ah, aquela gaja, pelos vistos, não está lá muito contente. Trumble, não era? Trumble. Nossa inimiga, número um. ela é, Deve ser tipo o Garrett. <laughs> tem sempre aquela, aquela coisinha assim azeda a dizer, né? 2, jogámos o tempo todo, nossa, a nossa coleguinha também mudou, 93, temos ali mais seguidores. Travei a minha viagem para Paris, agora yeah. avançar, ah pois, nós estamos, também vamos para lá. Nós também vamos ganhar em Paris, isso aí. Quer dizer, ao menos ela está do outro lado, indo para Paris, sempre está bastante mais perto do lado de ir connosco, não é? Do que estar a atravessar. Atra... Ui, já temos aqui esta, eu queria usar esta. isto se exibir. Do que estar a atravessar o Atlântico. Ah, tem que ser este. E é muito, muito fixe. Ora. Ui. Oh, cara, se enganei. Mas agora tem outra. Ok. Temos assim um coisinho ah, Isto faz parecer muito velha. Então, bom. Este aqui também é fixe, por acaso. Ponytail, também um volumezito em cima. Vamos vermos com este. Elas têm, eu não me lembro de ver as nossas cinco no canal. É aquelas agora novas que já vêm com essa liga. Nós pingamos a liga, né? No meu tempo, pelo menos. em baixo para a meia ficar lá sempre bem justinha. Ok. Acho que não a vejo a Anas quando é que vens a Madrid. Bem, pelo então, mas já vão estar mais perto. É uma das melhores defesas centrais da Europa. O pequeno Dani não tem <risos> a é mini hipótese. Estou orgulhoso de ter esta aranha. no painel, talento e potencial praticamente ilimitados. Acabei de ver a Kima fazer trabalhos de casa de matemática, até tratada pela equipa de terapeutas. de USWNT neste. Se o World Cup pode aumentar o All-A-Center assumir o papel de mentora. A qualificação terminou. Venho agora ao FIFA Women's World Cup. Estás a ficar algo se a dar o um exemplo e colher Real Kim Hunter sob a sua alçada. Ok. Ui, enganei E Los Angeles. Ok, o que é que temos depois? Um contra um, garoto. Vale. Vamos fazer aqui o treinizito. Vou terminar aqui mais um videozito. Uma bela vida. I am here now with United States women's national team prodigy, Kim Hunter. Kim, big couple of months for you, first cap for your country, uh, youngest player ever in a women's <coughs> World Cup qualifying squad. This is Yeah, fan, I'm cool. just trying not to think about it too much, just, just <laughs> want to stay focused on playing the best I can for my team. And what does your brother Alex make of it all, especially as he's yet to receive an international call-up himself? He must get pretty competitive in the Hunter household. <laughs> Alex has been really supportive. Yeah, he, he's a great big brother. But for mm. me personally, this is a dream I've had since I was Have a little... Have you spoken to Alex since his transfer to Real Madrid? <inaudible> <inaudible> uh, fine, I think. I uh, haven't had much of a chance to talk to him since he moved to Spain. How is he handling the language barrier? Is it true he's been learning Spanish? I think so. Yeah. yeah you heard it here first, folks. And uh, just... Finalmente, como é sobre as novas É O que isso tem a ver com nada? coisa? Ah, mercia. Então está-me ali a entrevistar e está primeiro Primeiro a interromper sempre e depois está a fazer perguntas parvas. Vamos dar a que do huh. chance Sim não? Oh graças para... Vamos lá miúda Ah RB RB cá em cima ah. Ui boa defesa Vixe espetáculo Buscar hein? Boa! Tô ao lado, não faz mal. Ui, que isso! Oh, mal! Tens Era o quê? Bola de primeira! Ela é uma rápida, é? tal qual mesmo como o nosso irmão Bomba eu posso fazer isto assim? Ui! Ah merda! Fiscar, é. Eu remato de vôlei perfeito! Ih, beija-te! Ah, cá merda! Pegarinho! Agora foi forçar mais! Olha, também dá de cabeça! que mal! Se acertamos o volei que é o que interessa! Vai pescar, é. Tumba! Ei! Puxa, tá mal! Que canela aquele! Muito bem! Temos o objetivo que era ter o excelente, excelente, excelente, excelente, excelente. sempre excelente! Sim, subimos o que. Força? Boa! Temos aceleração e aceleração, tá bom! Finalização potência! É, precisamos de força, realmente porque ela é assim muito tanzinha Temos de ter força. Temos de ter força para aguentar lá no ataque. Com esta velocidade, se tivermos força, é caminho andado para marcarmos os excelentes gols. É, avançar Los Angeles. Avançar Los Angeles. Ui. Estamos no avião, vamos ir para a França, é? Isso temos lá o no nosso irmão à espera, era fixe. Ah, Madrid! Vamos para Madrid! Ok, ok, morreram. Isto é onde é a nossa casa? Aqui é a nossa casa? Deve ser, né? Ui, então, é miúda, desnervosa! É <risos> Hey, uh, oh, cat, right? Kim, you're uh, taller than I thought you would be. When uh, Alex wasn't at the airport, I thought I must have told him the wrong day. So I got a cab. Pretty sure the guy ripped me off, though. He probably saw an American and thought tourist. 106 euros. Oui. Yeah, well, he's gonna pay for that. <laughs> Come here. So. Right. Hey, nerd. I think we can get you that player feature next week after the interview for sports. News. Well, maybe we could just do them both at the same time. They're only going to ask me the same questions anyway. Alex, you need to build a rapport with your journalist. Every answer you give them needs to feel like an exclusive. His relationship is key. Alex is strengthening her brain. Alex. Alex, will you at least say hello to your sister? Kat, we were trying to finalize out. Oh, I didn't know what to think. Showing up at the airport, a foreign city, you nowhere know to be seen. There. Anybody oh, in your okay. entourage think to remind you? Hunterash? Mom, chill. I'll be done in a second. I will not. Chill. <laughs> you need to sort your priorities out. Is it all of this? None of it's real, Alex. Do you think any of them would be here if your career ended tomorrow? Him? What about him? Family used to be everything to you. Remember it's that? So, no? Now you're just surrounding yourself with hangers on. You believe in your own hype, Catherine. I don't believe I that this is hard about the next <laughs> word you <laughs> say to me. That was Come on, love. I don't want to have to look at these people anymore. Let's get you something to eat, Mom. Hi. vai ó Pode sorrir, né? vai. as malas. is not what I was expecting to see when I took off from LAX. I would never want all those people in my house. Why can't Alex be more like you? <laughs> He's just doing what he needs to, I guess. I owe you an apology. No, it's, it's Alex who should be saying sorry. Ditching me at the airport, ignoring me when I got here—that is on him. No. Is it this guy who's after I'm sorry. My dad, but man, he's he's been a real idiot sometimes. <sighs> Great minds. Now supper. Hope you like Yammel. Could you just bring the car around here? Eu tenho uma idéia. O que? Tenente com os mínimos campos estrangeiros. O seu amigo europeu. Obrigado, mano velho. Curiosa. Vou depois ver o que é que ela quer. Ah, lá, a Morgan. Nossa, a rival. Não é rival, mas a gente não joga bem uma com a outra. É, a Morgan é do parceiro de ataque, já, yeah, já. Yeah. Ali como rivais, porquê? Agora estou a produção que eu tenho agora. Vais, colegas de equipa, parceiros. Ah, para já somos rivais, pois vamos passar colegas de equipa, parceiros, de parceira, ataque tá e tá, tá, tá. Ok, sim, tem. <risos> Mais lógico, estava a estranho sermos, uh, sermos rivais. Está fixe. Ok. Não sei o que é que depois vai acontecer, coisa menos preciso para a nauta precisar. Não sei. Bem, pessoal, isto está muito, muito fixe esta história. Esta. Uh... Acho, acho, acho que ficou muito original agora, a parte de podermos jogar com os três, eu estou a gostar muito de fazer aqui um pouco a história de cada um como eles uh, recomendam um, e não sei o que é que ela vai fazer ali, ou sequer se vou mostrar ali aquela parte, que ideia que ela teve ali à saída, não sei, vamos esperar para ver, hoje vamos ficar por aqui e quanto a vocês vejo-vos no próximo vídeo, tchau